Hoje é um dia bastante gratificante porque a gente finalizou a disciplina de ecossistemas de inovação. Uh, estavam acontecendo vários eventos aqui na URGS, né? uh, promovidos tanto pela ESCHA, que eu dirijo, quanto pela Escola de Engenharia, quanto pela CDTEC na área de empreendedorismo e inovação. E daí, conversando eu, a Ângela e o Luiz Carlos, nós sentimos a necessidade de sistematizar e sintetizar esses diferentes conhecimentos numa disciplina de pós-graduação. Porque, afinal, os nossos mestrandos e doutorandos são um grande público, né? um potencial empreendedor gigantesco para empreendedorismo baseado em conhecimento intensivo. Então, com isso, a gente criou essa disciplina no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. A gente conseguiu atrair alunos de diversos cursos, não só da Engenharia de Produção, nessa primeira disciplina. E o objetivo da disciplina é conhecer os diferentes atores e os diferentes elos né, que juntam esses atores no ecossistema de inovação assim como uma corrente é dada, pelo a sua confiabilidade é dada pelo elo mais fraco, a questão do ecossistema de inovação funciona da mesma forma. A gente precisa entender o modelo de governança, a gente precisa entender de onde vêm os talentos, quais são as fontes de financiamento, quais são os editais de fomento, como se faz o registro de propriedade intelectual, quais são as forças e fraquezas de todos esses atores envolvidos.